Rir é o melhor remédio, esse ditado é antigo. Empreender sorrindo nem sempre é fácil, mas o doutor Risadinha tem a receita. Eu digo que rir, além de ser o melhor remédio, é também o melhor negócio. Né? E existem maneiras de você ganhar a vida rindo sem precisar contar piadas, ser engraçado, nada disso né? Apenas trabalhando a risada como atividade física E levando essa prática para dentro de empresas, hospitais, escolas Visando combater questões de assédio moral, o bullying né? junto às crianças Para que elas entendam que eu não preciso fazer o um coleguinha de motivo da minha risada Eu posso rir com ele e não dele Toda essa graça ele trouxe de bem longe. A Yoga do Riso é um movimento que começou na Índia em 1995 por um médico que ele chegou à conclusão que o nosso corpo não diferencia uma risada simulada de uma risada verdadeira. Né? O corpo entende que é risada. Então todos os neurotransmissores que geram os bons humores são produzidos em larga escala. A Feira do Empreendedor 2019 foi assim, todos aqui saem como o doutor risadinha. Eu estou gargalhando na Feira do Empreendedor, eu estou gargalhando. Nós estimamos que já passaram pelo nosso stand mais de 3 mil pessoas nesses três dias. A gente conseguiu já reunir aqui mais de 25 pessoas nesse espaço praticando a yoga do riso. <risos>